Olá, você é um estudante? Bom, essa frase aqui, não pergunte ao seu filho se ele já estudou, primeiro pergunte se ele sabe estudar, é uma frase fantástica porque ela trata de um problema que acontece muito hoje com os estudantes. A maioria dos estudantes, quanto? Mais de 95% sofre porque não sabe estudar. Esse livro, Segredo dos gênios, ele foi escrito exatamente para tentar corrigir este problema. São técnicas de memorização, de concentração, de aprendizagem, numa linguagem simples, uma linguagem acessível a crianças, jovens, adultos, vestibulandos, concurseiros, pessoas que querem estudar com mais qualidade, aprender a se concentrar na leitura, a lembrar daquilo que foi lido, a estudar tópicos, palavras difíceis, termos técnicos, a se concentrar na hora de fazer uma prova, saber se está indo bem na hora de uma prova, aprender a, a, a se concentrar nos estudos, a evitar a ansiedade, a insegurança. Quem não sabe estudar sofre. E às vezes fica com uma baixa, uma baixa estima para o estudo, se julga incapaz de aprender. E, na verdade, estudar todos nós sabemos. O que não nos foi passado foram algumas regrinhas, alguns detalhes sobre a aprendizagem. Então, o livro Segredo dos Gênesis, ele vai tratar de alguns tópicos. Dá uma olhadinha. A importância disso daqui, desde por onde começar um estudo, se você sabe estudar, o objetivo do, do estudo, a rotina de um estudante de sucesso, a melhor escola para você estudar o melhor lugar para se concentrar na sala de aula para você a postura ideal tudo para tudo voltado à concentração né? a questão do, do estado físico e mental para aumentar a maior concentração nos estudos os facilitadores depois meditação para se concentrar nos estudos grupos de estudos estudar ouvindo música é certo ou errado? já deve ter ouvido essa, essa conversa é, saber fazer uma anotação em sala de aula, fazer uma, uma, um estudo de qualidade, de qualquer tipo de assunto técnico, palavras difíceis, estudar português, inglês, é, matemática, o é, uso da internet, orientações sobre a leitura, aqui ele vai quase, mais de 60 páginas falando só de, de orientações sobre a leitura para ver lei com qualidade, ele termina no item 4, na parte 4, falando de orientações sobre a prova, para você estudar com mais qualidade. São aproximadamente 300 páginas de um livro, um livro ilustrado, um livro caprichado, a gente contratou um ilustrador, vai ficar um livro gostoso para os mais jovens também lerem, é né? um texto bem bacana, todo mundo vai poder aproveitar. Segredo dos Gênios, Conhece esse livro, entra aqui no site, faz o pedido, daqui a alguns dias está na tua casa e você terá uma ótima leitura.